Hoje no quadro Minha História é uma edição especial, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Antônio Vindelino Filho, o pastor Toninho. E o pastor Toninho vai jubilar por esses dias e ele vai contar um pouquinho para nós da sua história, da sua experiência como pastor, de quando ele nasceu até aqui, até agora, que ele está se aposentando da sua atividade ministerial, não como pastor, né? Seja muito bem-vindo, Pastor Taninha. Prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é nosso, Carol. É, acho que o senhor já participou aqui de outros quadros, né? Do Conexão Teológica. Mas o senhor nunca falou aqui, né? Da sua história. E esse quadro a gente ouve um pouquinho da história, das experiências. E sei que o senhor é casado com a irmã Nelly Isso. Pereira Fernandes. <risos> sei também que o senhor foi batizado nas águas em mil. 971. E quantos filhos, pastor? Quatro filhos. Quatro filhos. E Tem. netos, pastor? Tenho quatro netos. E a avó Margarida? A avó Margarida, minha mãe, né? Com seus 97 anos. está só, tá só benção, é né? Só benção. A avó Margarida, pessoal, 97 anos. Ela vem nos cultos. E vem sozinha, né, pastor? Vem sozinha, tá? É, com certeza ela é um exemplo de vida para gente, gente. Tá? Um exemplo, a gente vê a graça e a benção tá. de Deus, né? Ainda era é que a pessoa com 97 é. anos chega na igreja e ajoelha para orar. Ela é, realmente, é. chega na igreja e ajoelha para orar. É. É, eu fico, assim, impressionada de ver, né, assim, Deus mesmo. Hoje, iniciando aqui uma história, o Senhor vai jubilar. E jubilar é como se fosse. É uma aposentadoria. Isso. O senhor quer é um... explicar um pouquinho para o pessoal de casa? Na verdade, a jubilação é, é. É um cessar de, de funções ministeriais, né? Um reconhecimento de, da diretoria da igreja, quando a gente tem 30 anos de trabalho. E a partir dos 65 anos, aí vem essa essa oferta, né? essa ajuda para o pastor tá? com a sua história de trabalho. De trabalho. Então ah. já são mais de 30 anos de ministério. Mais de 30 anos. Na realidade, nós temos 40 anos de ministério. 40 anos. Porém, por conta do ministério recebendo salário da igreja, 34 anos. 34 anos. É, é uma benção. E, pastor, para a gente situar um pouquinho na história do Senhor, de forma assim resumida, conta como foi a sua infância até a sua adolescência. Quando eu nasci, meu pai já havia dois dias que estava sepultado. Tá? E a partir daí, a minha mãe, né, ficando assim com cinco filhos sendo mais velho, com 12 anos, tá? assim, ela teve uma batalha muito grande para cuidar da gente. Então nós vivemos com assim, aquela simplicidade, porque não dizer assim, muita pobreza, né? me faz lembrar que quando chegou assim, o, período, o meu período escolar, tá? a gente não tinha condição nem de comprar os materiais escolares. Né? E... Em determinado momento na escola, na sala de aula, a gente escrevia em folhas de caderno é, doada pelos colegas de sala de aula. Então, assim, foi uma infância marcada, assim, com muita dificuldade. Tá? Mas aí veio o período da adolescência ou a pré-adolescência, né? Quando a gente tinha que trabalhar para ajudar na manutenção da casa, por exemplo, assim, é, nesse período aí a gente era engraxate tá? Na esquina da chamada Pernambucana Aqui em Caratinga Ali onde a maluca hoje A gente tinha assim, um trabalho, uma função ali de engraxate tá? E recebia o dinheiro, e trazer para casa, para ajudar Então assim, era, foi uma vida marcada por isso aí e, e o senhor, a igreja, quando o senhor conheceu Jesus O senhor já veio de um lá? Lar... Não, não vim. Não. Tá? Nesse período aí a gente pertencia à tá? Igreja Católica, eu e minha mãe, tá? fomos evangelizados é, na década de 60, precisamente em 69. Tá? E aí nós convertemos e, e veio aí ao. A data do nosso batismo, né? Você já falou aí, já que foi falei, 25 foi... de abril de 1971. Tá? E a partir daí nós começamos o nosso trabalho. Mas antes do nosso batismo, na nossa conversão, é, houve assim, um, um fato que marcou a minha vida, apesar de adolescente, né? quando a gente estava reunido numa casa de um irmão por nome Zizita essa mulher que nos evangelizou tinha um grupo de oração ali e as irmãs começaram a orar e naquele dia Jesus me batizou com o Espírito Santo e me fez uma promessa através da saudosa irmã Maria Sena. não sei se você conheceu vai você fiquei, por, nome, eu conheci, mas por nome por nome você deve conhecer Muito. tá então assim uma mulher de Deus e Deus usou ela Eu não sabia nem o que que era é uma grande obra, que Deus falou que estava me preparando para uma grande, grande obra. E a grande obra começou naquele dia, tá? Daí pouco tempo eu me batizei nas águas e a partir daí nós começamos a trabalhar é. na obra de Deus, apesar de novo, cantando no coral, é, evangelizando. Tá? Então assim, foi muita coisa boa que aconteceu a partir daí. A partir dessa conversão. E... Eu ia te perguntar, né? Quando foi esse encontro com Jesus? Ah, tá. O senhor já falou um pouco, mas quem realmente apresentou para o senhor, né? Para a Margarida Jesus? Foi todos os irmãos também? Ah, não, foi essa irmã que eu disse, tá? Por nome Zisita. Foi ela. Lá no bairro Santa Cruz. Tá? E essa, essa mulher ela tinha uma dinâmica evangelística e assim, ela tratava a gente assim como se já fosse da igreja, abraçou a gente e nos trouxe e, e Deus fez a obra né? no coração da gente, tá? Mesmo. É, nessa idade aí que eu já falei na pré-adolescência já era um fumante Jesus libertou tá? E a grande obra começou a partir daí. E... E hoje, né, o senhor casado, quatro filhos, com a irmã Nelly e já somam mais de 42 anos de casamento. Mais 42 anos. Eu quero saber um pouquinho como o senhor conheceu a irmã Nelly, né? A história de vocês. Oi. isso é essa história, isso é muito lindo assim, essas coisas, né? Assim é... Os jovens da igreja é, eram muito comunicativos, como é hoje. Tá? E a gente participava muito de cultos nos lares. E na casa da, da avó, da Nelly, tinha um culto todas as sexta feiras E a gente era participando daquele culto e a gente ficou conhecendo. Os jovens da igreja se conhecia, tá? E nós, em determinado dia, começamos a namorar. Namoramos num período... Bom, de três anos, nos conhecemos e, e nós nos casamos no dia 16 de julho de 1978. 78. É, então, e até hoje nós estamos juntos, caminhando aí, tá? Ela é companheira de sempre, tá? Nos trabalhos da igreja e. e só benção Só bênção, né? Só bênção. E sim, é muito legal porque foi com a juventude da igreja, né? Foi com a juventude da, da igreja. Foi através da juventude da igreja. E a gente vê os jovens hoje, é uma benção, né, pastor? Com São bênçãos demais. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na sua vida ministerial, pastor. Mas antes, né, já somando aí mais de 42 anos de história, conta para o pessoal, para nós, é, qual a importância da vida da esposa, né, da esposa, do papel da esposa na vida de um obreiro. Ô, Carol, você é... Eu acredito que não há um ministério sem uma companheira, sem uma esposa que ajuda, tá? Porque eu já ouvi muito dizer que esposa é 80%, mas eu gostaria de dizer nesse momento que esposa é 100%. Tá? Sim. E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque a minha é. Tá? Sim. É aquela pessoa que sempre me acompanhou assim, nos trabalhos da igreja. Me faz lembrar neste momento que... É, quando nós começamos assim, nós nos casamos e começamos a fazer a obra de Deus, né? nós cantávamos o coral junto, nós trabalhávamos no departamento infantil da igreja juntos, tá? E quando fala de departamento infantil, nós tínhamos um trabalho de, de evangelismo de criança na rua, tá? Todos os domingos à tarde nós estávamos subindo esses morros aí para evangelizar a criança, e ela estava junto, tá? E. Dos trabalhos da, do dia-a-dia dia da igreja, por exemplo, assim, cozinha. Tá? Nós estávamos juntos cozinhando na <risos> cozinha, atendendo os nossos irmãos. Enfim, todos os trabalhos. Depois eu, nós coordenamos a AMAC. Tá? A AMAC. A AMAC, amigos, os meninos assistir de Caratinga. Foram tá? cinco anos. Cinco e anos ela, o senhor ficou na Marque. É E ela estava junto com a gente. Inclusive, um dos meus filhos que eu tenho hoje é fruto da Marque, é o meu filho Sei. do coração, Douglas, o né? Douglas. Uhum. Então, assim, é, é... depois asilo, 16 anos, coordenando o asilo, ela estava junto, me ajudando, cozinhando no asilo, me acompanhando no dia a dia. E dos trabalhos da igreja, não tem nem conta, né? Assim, depois como pastor de igreja, é, nós pastoreamos a igreja do bairro Santa Cruz, a igreja do bairro Esplanada, a igreja do bairro Moeira, agora, no bairro das Graças, e ela sempre presente. Sim. Nunca dirigiu grupos, nunca é coordenou grupos, mas sempre junto com a gente. Tá? Então assim, mulher de Deus. Sempre somando, né? Pastor? Sempre somando. Sempre tá? somando, intercessora. Intercessora. Tá? E uma coisa que me chama muita atenção nela. É que as pessoas, no lugar que a gente passa, e, e as pessoas passam com tanta saudade do seu abraço, então o abraço dela abençoa a vida das pessoas. É uma marca que ela tem na vida dela. É uma marca, né? É uma né? marca, tá? Assim, de conquistar as pessoas no abraço. No um abraço. Tá? Eu até achei que a irmã Nelly fosse estar aqui conosco, <risos> mas como ela não está, é um grande abraço. Para a senhora, irmã Nelly, Deus abençoe. E pastor, é... em relação, agora vamos entrar no ministério, em relação ao ministério pastoral, quando foi de fato que o senhor sentiu a vocação para o trabalho na obra do senhor? O senhor já começou falando que a irmã Maria Sena, né, ela deu uma profecia naquele dia. Isso. Mas quando de fato começou a ocorrer? Carol, você, é, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de pontuar isso aqui, que o Ministério da Gente ele começa de uma forma gradativa. Por exemplo, assim, para alguém chegar ao Ministério de Diácono, ele precisa estar trabalhando. Sim. Tá? Então, assim, eu me lembro um dia que a gente estava trabalhando aqui na, na igreja, na cozinha da igreja. O pastor me chamou e pegou e falou assim, nós estamos querendo separar você para o diaconato então assim para mim foi muito grande muito muito sublime assim esse convite porque assim eu já a chamada já estava no coração da gente então e a partir daí a gente só foi é, sendo abençoado tá através assim do esforço do trabalho tá porque quem é chamado trabalha trabalha e como chamar, trabalha, né pastor? Chamado trabalho, trabalho. trabalho, envolve, né? Envolve. Envolve. Então, é, depois de separado ao diaconato, um dia me separaram ao presbitério, ao presbitério. E desde separado a diácono, nós já coordenávamos os trabalhos aqui do Tempo Central, éramos os dirigendo culto. Inclusive, assim, alguém entendia que nós éramos o pastor local do Tempo Central. Então, assim, por causa do já, nosso envolvimento... já já pastoreou o Tempo Central? Já. Já gente, também. Tive aqui pastoreando o Tempo Central junto do pastor Ari, pastor Ari. e o pastor José, Paú, José Campos Paulo, pastor Dezinho, de saudosa memória e tal. Então, assim, eu era auxiliar direto dele. Eles viajavam e nós ficávamos na coordenação dos trabalhos aqui no Tempo Central. Tá? Então, assim... Foi muito bom. Inclusive, tem somente 14 anos que nós saímos daqui, tá? nesses 50 anos de conversão aqui, 14 anos só fora daqui do Tempo Central. Mas nós somos cria da casa. Cria da casa. É. Então, são 40 anos que o senhor falou como pastor. 40 anos de ministério. De né? ministério. Desde ah, o de, diaconato de, de, até o pastorado. Até o pastorado. É. Mas foi rápido, né, passou. pastor? Ah, como rápido. Quando a gente está disposto, o Senhor faz a ah, obra mesmo. Faz, faz, porque há um envolvimento, tá? há uma entrega tá? ao trabalho e à obra do Senhor. E a gente ama isso. Tá? Ama mesmo, né, pastor? Ama e como ama. Tá? É, aproveitando esse momento, Carol, assim, eu gostaria de falar alguma coisa que marcou meu ministério. Por exemplo, apesar de ser auxiliar direto aqui no Tempo Central... Nós tínhamos o nosso trabalho, nós trabalhamos numa empresa aqui na cidade. Mas os nossos pastores achou por bem que nós ficássemos por conta do ministério. É nesse período que faz 34 anos que nós estamos aqui. E nós pedimos conta da empresa que nós trabalhávamos há 17 anos e viemos para cá com uma proposta dessa forma. Olha, aqui você não tem, décimo terceiro, aqui você não tem férias. E você ganha tanto do lado de lá, você vai ganhar metade do lado de cá. Tá? E depois de um período de oração de dois anos, nós aceitamos esse desafio tá? e viemos. Mas na semana que nós chegamos para quê? Assim, para ficar por conta do ministério. Assim, começou a dar um, um nó assim, na, na cabeça da gente, que eu comecei a preocupar com meus filhos. Já eram os meus três filhos, né? É, biológico, que eu tenho um adotivo. Uhum. Né? Então, assim, eu comecei a preocupar. Como vai ser agora? Geralmente, nos finais de ano, no Natal, a gente usa o décimo Terceiro para comprar uma roupa nova, comprar um presentinho para os meninos, e aqui não vai ter isso. Não vai ter férias, que geralmente com férias, a gente vendia 15 dias de, 15 dias de férias e, e recebia os outros 15 dias, e com esses... Com esse dinheiro, a gente comprava alguma coisa para cada gente, um móvel, trocava, uhum. então era isso. Então a gente, eu comecei a ficar preocupado com essa situação, mas eu fui para um, uma reunião de um grupo de evangelismo que nós tínhamos aqui na igreja, que nós coordenávamos, e ali naquele momento, com aquela preocupação toda que eu não havia falado com ninguém, Deus usou de uma das nossas irmãs ali, e falou, por que você está tão preocupado, servo meu? Foi eu que tirei você daquele lugar e te trouxe para a minha casa. Você está preocupado com o sustento dos seus? Deles cuido eu, fica na minha presença. Tá? E a partir daquele dia eu descansei. E se você encontrar com os meus filhos e perguntar para eles, se eles tiveram uma ausência de uma roupa nova, de um calçado novo do pão, do leite, eles vão falar com você que desconhece isso, porque Deus cuidou da gente até agora. Isso é muito lindo, pastor, porque na verdade, é, tudo envolve obediência Bom e Deus renúncia. Deus. Com certeza. Então. Quando a gente obedece ao Senhor e renuncia, Ele nos sustenta de todas as formas, né? Ele nos guarda mesmo com debaixo certeza. das tuas asas. Eu vejo muita obediência, pastor. Com certeza, cara. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para ouvir mais um pouquinho da história do pastor Toninho. Nós voltamos aqui no quadro Minha História e vamos continuar ouvindo um pouco mais sobre a história do pastor Toninho. Pastor Toninho, agora vamos falar um pouquinho de evangelismo. É, o senhor já tinha até começou a falar, né, o senhor fez trabalho no Ministério Infantil, é, mas eu quero saber de todos esses trabalhos evangelísticos, sociais, um pouco mais profundamente. né? O senhor já falou do, do, do infantil. Na máquina, no asilo. É. Carol, nós iniciamos o nosso, nosso trabalho. Não sei se eu posso dizer o nosso ministério, logo após a nossa conversão. Tá? Dentro dessa pergunta aí me faz lembrar do, do trabalho de evangelista, do trabalho do evangelista que nós fazíamos, eu e pastor Sebastião Correia, tá? muito, muito novos ainda na igreja. Nós tínhamos um trabalho de evangelismo chamado Alvorada. Alvorada. Alvorada. E esse trabalho era na madrugada. Tá? Nós morávamos na, na, no bairro Santa Cruz, quando ainda não havia luz elétrica em muitas ruas do bairro Santa Cruz. Tá? E nós saímos meia-noite, ele com um toca disco, e eu com os discos de vinil, e a gente parava na porta de, das pessoas, de alguns dos nossos irmãos, e ali passava as músicas, passava os hinos, e a gente via as pessoas sendo abençoadas através é, dos louvores, tá? Quando na casa de crentes, né, batizado com o Espírito Santo, a gente ouvia alguém falar em mistério, em línguas estranhas, lá dentro de casa, Tá, e os vizinhos daqueles irmãos que nós passávamos essas músicas, esses índios ali, é, nós temos histórias assim, de pessoas que converteram através do louvor. Inclusive, tem uma pessoa que mora hoje no Rio de Janeiro, e converteu, batizou-se, participou da igreja aqui com a gente, tá, através desse trabalho evangelístico que nós fazemos na madrugada. Tá. É, os louvores, é, é só uma curiosidade. É, desde quando eu namorava o Léo né? A nossa conversão tem pouco tempo Mas desde quando a gente namorava O Léo já ouvia louvores A gente estava no carro ele ouvia muitos louvores, louvores. Tá. Acho nós... que ele já estava, não sei quem apresentou Mas ele ouvia louvores assim Com certeza, e o louvor liberta né? O louvor penetra na mente, no coração Então assim, nós tínhamos essa visão tá? evangelística no início do nosso ministério, tanto eu quanto o pastor Sebastião Corrêa, éramos amigos de, evangeliz de, de evangelizar. É, ah. O pastor Sebastião Corrêa, é, né, eu sou muito grata ao senhor pela vida dele, porque ele, ele, ele me pastoreou, pastoreou o Léo, ele foi assim, eu sei que ele foi intercessor nas nossas vidas. Canal de bênção. Claro. Canal de bênção. Né? E hoje ele, ele é muito amigo do Léo, do meu marido. Eles, sim, sim. eles fazem trabalhos <risos> é evangelísticos é, juntos. É. Eu falo assim, o Léo é doido com o pastor Sebastião ah, <risos> Correia. Ele é benção, tá E seguindo aí, nós temos um trabalho, ainda fazemos, então, estamos parados né, por, por causa da pandemia. Mais um trabalho evangelístico no presídio, tá? Presídio. Já faz 12 é, anos que nós estamos assim, empenhados nesse trabalho, indo de segunda e sexta-feira no presídio. Tá? E, assim, é bênção. Porque nós vemos. E não re... é fácil, não é fácil Não, esse presídio. não é fácil. A gente vê os resultados desse trabalho, assim, no dia a dia da gente. É tão bom. Quando a gente pode encontrar com alguém, como eu encontrei há poucos dias dentro do supermercado, no elevador do supermercado, a, essa pessoa falou assim, eu preciso te dar um abraço. <risos> eu falei assim, porque eu encontrei com Jesus lá no presídio, Jesus restaurou a minha vida, restaurou a minha família. Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço. Tá? Né? Isso não tem preço. Isso é de alguém que teve coragem, que teve a oportunidade de encontrar com a gente, e os outros. E, Entrou e saiu e converteu. A gente sabe que não alcança todos, mas muitos é. são alcançados pelo poder da palavra. E eu acho que o senhor permite né, que a gente reencontre alguns, ah. não todos, mas alguns, ah. não é para satisfazer o nosso ego, é para aumentar, é aumentar a nossa fé. Tá? É para aumentar a nossa fé. Fala assim, assim, não para, né, meu testemunhando filho? Testemunhando aí, né? Um, um outro né, que estava lá e converteu, e nós tivemos o privilégio de ir no batismo dessa pessoa. Tá? Assim, isso, isso não tem preço, o trabalho Sim. da gente, então assim, é isso que enche o coração da gente, é isso que anima a gente a continuar, tá? porque não tem coisa melhor, você não. ver as pessoas se converterem através da mensagem da Palavra de Deus, através do trabalho que você faz. Né? quando eu falei com você sobre a Mac a Mac a Mac tá com certeza os meninos que passou ali com a gente é, não foram todos mas assim tem alguns que hoje são pais de família tá são pessoas que estão bem entregadas tá e que assim serve ao Senhor tá então isso Inclusive nós temos um lá no asilo que é motorista da nossa ambulância ali, tá? E temos outro que trabalha numa outra empresa aí, assim, e assim, anda no melhor carro. Então, assim, isso, isso não tem preço para a gente. Aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, que a família não estava dando conta, a palavra de Deus entrou no coração desses meninos através dos ensinos da gente, e hoje são homens de bens. Estão no caminho, né? Estão no caminho, com certeza. Então, assim, e tem também, deixa eu ver, o departamento infantil. Departamento infantil, nosso trabalho evangelístico com crianças na rua. Tá? Tinha dia à tinha dia tarde, ô, irmã Carol, que num desses morros aqui da nossa cidade, aqui no, é, no Morro da Antena, vou dizer assim, é, tinha domingo que nós tínhamos em média de 120 meninos assentados numa calçada, ouvindo as historinhas é, bíblicas e os pais assim de volta vigiando os filhos, né? E tanto os meninos aprendiam como os pais também ouviam a palavra de Deus, tá? E muitos desconverteram. Os, os anos passam, né? E a gente já encontrou com alguns que eu falo assim: "Você me conhece, pastor?" <risos> Fala assim difícil, tá? Eu sou fulano de tal lá da escolinha, tá? a Escolinha tinha um nome, Maria Barcelos, tá? Que era na porta dessa pessoa. Eu sou, eu sou fulano de tal, lá da escolinha da Maria Barcelos, tá? e assim, é, hoje eu conheço Jesus porque o que foi ensinado lá eu guardei no meu coração. Hoje eu sirvo o Senhor. Tá? Então assim, isso, isso não tem preço assim, tá? para a vida da gente, para o ministério da gente. Isso é muito bom. Tá? E nós aqui, por exemplo, assim, nesse, nesse trabalho infantil, Tá? Tinha dia, por exemplo, que nós, para comemorar dia de criança, aniversário de alguma criança, nós subíamos esse morro, eu, irmão Zezé <risos> e os professores, Betânia, subíamos esses morros aí, levando é, tambores de kisuke, pão com salame, <risos> carregando, não tínhamos assim, a disponibilidade de carro, igual tem hoje, tá? mas a gente subia com isso nas costas, assim, com todo prazer, assim, subia esses morros aí, para comemorar o dia de criança, para comemorar o aniversário de alguém, assim. Então e a gente faz com muito prazer, prazer né? muito prazer, muito feliz, tá? Feliz, feliz mesmo. E, e tá? como é importante evangelizar tá. as crianças, né? Tá. Como é importante cuidar dessa geração? Ah, com certeza, é, é. é um é um trabalho que a princípio você não vê o fruto, mas depois você vê o fruto, tá? Depois, quando chegar lá na frente, alguém vai que fala assim: eu aprendi com você, tá? Então, assim, isso é muito bom para a gente. E, pastor, e para Deus usar a gente na obra dele, é só ter um coração disposto, né? É só disponibilizar, é só dizer, eis-me aqui. Tá? <risos> é É só falar assim, eis-me aqui, é mesmo, <risos> eis-me aqui. Aí ele te pega e te Faz. leva, tá? Porque, eu não sei se você já compreendeu isso, né, apesar de pouco tempo, tá? que Deus quer a sua disposição na obra dEle, no trabalho dEle. Deus quer que você faça tá? e Ele te ajuda a fazer. Pastor Toninho, tá. essa foi uma das primeiras coisas que eu entendi com o Senhor, que a partir do momento que eu estiver disposta para Ele, tá aí. Ele vai me usar, do ele jeito usa. que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser, mas Ele usa. Ele usa. Tá? E como Ele usa? Eu acredito que tem pessoas assim que... São mais antigos da igreja, meu Carol, que às vezes olha para a Carol hoje e diz assim, fala assim, mas eu, sei eu estou tanto tempo aqui não faço o que ela faz. Mas é porque não dispôs. É porque não dispôs. Mas ah, você dispôs a fazer, então assim, na medida que alguém se dispõe a fazer, tá? Isso eu aprendi rápido. É, você <risos> aprendeu rápido, tá? A gente percebe isso. Tá? Eu aprendi rápido, eu ah, sempre assim, eis-me eu... ah. aqui, e quando eu falei. Então tá, minha filha. Uma coisa boa que a gente observa nisso aí, Carol, vou falar de coisas, as coisas de vocês, assim. que a gente observa, por exemplo, assim, que o mesmo Deus que te abraçou, abraçou o Léo. Sim. Ai, falou, vocês casal aqui, eu preciso deles para fazer a minha obra. Tá? E, e a gente vê, tá assim, eu não estou aqui todo dia, mas eu vejo, eu acompanho vocês. Tá? É, é, é, é porque é juntos, é, né? Gente, é um do lado do outro. É, a gente acompanha, tá, isso... E o casal, se ele não estiver junto... Não tem como. Não tem como, Deus não, não tem, tem como. Não tem como, não tem como, tá? Então, assim, é por isso que eu falei no início, assim, que esposa, marido, principalmente a esposa, é 100%, não tem jeito. Não de um, 100% do não outro. Não, se você não colocar do lado, ele não consegue fazer, se você puxar, não consegue, então, assim, tem que ser junto, tá? Não é que é perfeito, né? Não porque é às perfe... vezes as pessoas acha não, porque nós somos humanos, mas... A, gente... a perfeição é o Senhor. É o, o Senhor, só na glória. Fazendo. A gente vai fazendo e Ele vai, vai. nos ajudando a né? cada dia. Tá? Mas é porque... Quando... A gente tem os erros e acertos. E, acertos, né? tá. é, e a gente está junto para somar, né, como Com casal. E a gente tem que entender realmente o significado de uma só carne. E o bom, que me ajudou sim. a entender mais ainda o significado de uma só carne, pastor, foi aquele curso Casado para Sempre. Ah, que bom. Você já ouviu falar. Já ouvi. Isso está ah. né, aqui na igreja. Realmente foi ele. Eu até falei no dia que nós entrevistamos os professores, que eu imaginava que seria, falei, tipo assim, ah, eu não vou fazer, não, porque eu não quero que essa palestra motivacional, não. E depois, né, como sempre, eu <risos> paguei uma língua, porque era pura bíblia. Pura então, foi bíblia. Maravilhoso, né? é. Ah, porque é, o encontro de casais é bênção. É tá? Eu gosto mais. Sorte é mais, a é promover muitos encontros. E é muito bom, tá? né? Então, assim, muita palestra. Isso, isso ajuda as famílias. Tá? E, pastor, voltando ao assunto do Senhor, Vamos do seu lá. ministério. <risos> Vamos é, lá. Eu sei, o Senhor já contou que já vivenciou, né? O Senhor já contou uma experiência. E nesses anos todos de ministério, o Senhor já vivenciou muitos outros acontecimentos. Tanto na vida do Senhor, da sua família, quanto na vida das ovelhas. E... Mas nesses últimos anos, além desse fato que o senhor contou, tem outro fato que te marcou profundamente? Sei que tem muitos, mas tem uns que ficam mais, tem uns que a gente esquece, mas tem, tem uns que ficam muito... Mas Carol, uma coisa que me marcou bastante é que certo dia, assim, é, é essa vida da gente, tá? É, tem momentos bons e tem, às vezes, alguns momentos de decepções. Sim. Sim. então assim determinado determinada época na, na na minha vida eu decepcionei com alguma coisa e eu comecei a desacreditar que não existia amor tá não existia amor assim você sabe que quando que quando você acredita muito numa pessoa e de repente a pessoa te decepciona aí você fala assim meu Deus não é assim então eu passei a desacreditar, mas um certo dia, quando eu estava nesse conflito, nesse conflito né? eu, eu coordenava o nosso asilo, eu falei assim, eu vou lá para o asilo para me orar, para me chorar, lá tinha uma, tinha uma árvore, naquela parte de baixo, lá onde é tem um o tanque de batismo, uhum. vou para lá para me orar, para me chorar, para me até gritar lá sozinho, porque à noite todo mundo dorme, né? os idosos dormem, só fica a enfermeira andando por ali, e eu fui para lá. Aí quando eu cheguei no portão do asilo, que eu abri o portão, atrás do portão estava uma das pacientes, e não falava direito, é, não locomovia bem, assim, tinha, tinha algumas deficiências. E essa pessoa estava sentada numa cadeira atrás do portão. E quando eu abri o portão, essa pessoa levantou, me abraçou e disse assim, Toninho, eu te amo. <risos> quando essa pessoa falou assim, o Espírito Santo falou comigo assim, está vendo aí? Amor existe. Isso aí não te pede troco, isso aí é amor puro, tá? Aí eu só fui lá para debaixo da árvore, continuei a minha ida para lá, foi só para pedir perdão ao Senhor, <risos> tá? Porque o amor existe. E, e o homem vai nos decepcionar e nós vamos e, decepcionar o outro? Com certeza, com certeza. mas. Tem momento que às vezes vem a os conflitos. Vem, vem, vem, vem os conflitos. Né? Vem os conflitos né? muito, mas Jesus já ah, nos preveniu, não né, pastor? Já nos preveniu no mundo Tereza e na Então, é, essa é uma das marcas. Outra é do cuidado de Deus. Certa vez, a, a, nós tivemos um probleminha, ele caiu na rua, quebrou um dos seus tornozelos e nós começamos a gastar alguma coisa que a gente não tinha. Tá? E nós já morávamos aqui nos corredores da igreja, tá? e, tinha, e tinha uma lavandeirinha em cima de uma laje aqui, onde é a nossa cozinha hoje, e a gente subia numa escadinha e eu estava lá lavando, roupa, lavando as roupas. Tá? E de repente subiu um dos nossos irmãos ali naquela escadinha, eram umas seis horas da tarde mais ou menos, eu estava lá e quando ele chegou lá, ele falou assim, pai do senhor, posso... pai do senhor Toninho, você está bem? Estou bem. Assim, com muito, fiquei muito acanhado com a chegada dele Ele falou, Senhor, vim cá Porque o Senhor me mandou aqui E colocou algo no meu bolso E da mesma forma que subiu, ele desceu E quando ele desceu, eu sequei minhas mãos E fui olhar, era justamente o valor que eu precisava Para pagar algo no outro dia tá? O valor certinho tá? Então o cuidado de Deus é muito grande tá? Então assim, Deus nos surpreende a cada momento, a cada dia, tá. E por isso que a gente precisa, a gente precisa amar o Senhor. Tá? E pastor, a gente sabe que aquilo tava só na, na sua mente, né? É, só na mente. E, e, e quem só pode ler a nossa mente? Não, e, e Deus cuida da é, gente. tá? Cuida mesmo. Ele cuida, cuida nos Eu falo que Deus nos mima. Ele tá. Já... Você falou, você falou de alguma coisa que marcou também nos últimos dias do meu ministério, tá? Ainda vem a memória? E no casamento da minha filha, Caçula, tá, a gente estava passando assim, no estreito, uma dificuldade para preparar para o casamento dela. Tá, e nós estávamos pastoreando uma das nossas congregações. Eu só me lembro que eu cheguei na igreja, estava lá na secretaria da igreja, e de repente chegou um dos nossos irmãos lá e falou assim, pastor Toninho, eu já tem uma semana que eu estou andando atrás do senhor, precisando falar com o senhor, mas chegou o um momento... Que bom que o senhor está aqui na secretaria da igreja. E eu vim aqui trazer algo para o senhor, que Deus me mandou, e, e assim eu sei que não é muito não, mas certamente vai te abençoar, porque Deus me mandou. E me entregou alguma coisa, e da mesma forma que ele entrou no, no escritório, saiu, foi embora. E quando ele saiu, eu fui contar o valor, era justamente o valor que eu precisava, para alugar o vestido da irmã para a entrada do casamento da minha filha. Tá? Eu não tinha o dinheiro para pagar. Então, assim, são detalhes na vida da gente que a gente vê o cuidado de Deus com a gente. Tá? Então, é muito cuidado mesmo. Não, né? como ele, ele, cuida. Ele, ele cuida da gente nos ele, mínimos, detalhes, nos mínimos tá? detalhes. É por isso que eu amo o Senhor. É, é muito lindo e é muito bom é. Ouvir, isso, é. ouvir essas histórias, sabe, pastor? Porque isso edifica a nossa fé. Amém. E você sabe que a nossa fé é, é, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Ela, ela precisa ser edificada, né? Precisa ser edificada, tá? A todo instante. Pelo, pelas experiências da gente, pelas experiências dos outros, dos pelo outros, poder da palavra, palavra do Senhor. Então, assim, a fé da gente precisa ser acrescida ou acrescentada a cada dia, tá? Para a gente caminhar. Caminhar. Né? Quero que o senhor, né? Se o senhor, olhando para trás, se o senhor faria algo de novo, né, mudaria alguma coisa, e para encerrar, e que o senhor também desse um conselho, uma mensagem para quem está nos, nos ouvindo, para a vida de ministerial, de quem também está começando, e encerrar com tipo, uma mensagem para o pessoal, e falar ah. né, que o senhor está jubilando, é, esse programa vai ao ar essa semana, e essa, sábado, sábado, né, o culto, e que o senhor encerrasse para a gente com uma mensagem linda para o pessoal. Com certeza, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Quem sabe com mais perfeição. Porque nesse período, com certeza, teve os nossos erros e acertos. Mas se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo e fazia assim com muito prazer. Porque eu tenho um direcionamento na minha vida de fazer... Para glorificar o Senhor Jesus, tá? Tudo que eu fiz, que eu faço, tem um endereço: exaltar o Senhor Jesus, tá? E o conselho que eu gostaria de deixar para os nobres companheiros, jovens que estão chegando aí, é que faça isso assim com muito prazer, tá? É, com, muito, com muito amor a esta causa porque a disponibilidade o amor é que faz é, ir, ir à frente tá? então o conselho que eu deixo para você é que não faça gemendo porque o apóstolo Paulo quando escrevia ao seu companheiro Timóteo, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Que a palavra de Deus seja a ferramenta, o instrumento para você trabalhar para o Senhor. Tá? Porque sem a palavra de Deus não tem frutos, sem a palavra de Deus não tem resultados. Então, usa a palavra de Deus em tudo no seu ministério. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu companheiro, amigo, jovem, que está chegando aí com toda a força, faz isso, tá? E Deus vai te abençoar. Hum.